Né, educacionais como, por exemplo, teatro, dança, músicas, etc. Precisa ter refeitório adaptado para o tamanho das crianças. E quando a creche tem aniversário, o projeto é um pouco complexo. Então, pesquise com o contador para você ter maiores informações, pois precisa ter dormitório... Local para amamentação precisa ser esterilizado. As mães devem deixar os seus pertences na recepção. Veja certinho para você não errar no seu projeto. A parte externa ela pode ser com piso natural ou revestido e é destinada à recriação das crianças, sendo uma parte obrigatoriamente coberta. Já a administração ela precisa ter espaço para direção, secretaria, almoxarefado almoxarifado, atendimento médico, pediátrico, psicológico, nutricionista e assistência social. Tem também a área de serviços que é para a prática de lavanderia, copa, dispensa, vestiário para os funcionários. Quanto ao estacionamento? Se a creche não possuir é necessário fazer convênio com um estacionamento próximo. Com relação aos funcionários, a creche ela precisa ter profissionais qualificados e a quantidade ela vai de acordo com o tamanho. Todos os profissionais eles precisam ter a graduação exigida para o segmento. Precisa ter educador de infância, pedagogo, médico, médico pediatra, técnico ou auxiliar de enfermagem. Tem que ter também um nutricionista, recreadores com segundo grau completo e cursos específicos na área. Auxiliares, funcionários, administrativo, merendeiras e auxiliares de serviços gerais. Os profissionais de saúde eles podem ser contratados como autônomo. Ou você pode fazer convênio com instituições de saúde, o que acaba sendo mais garantido. Pois se acontece algum acidente e o médico não está presente, a responsabilidade que cai sobre a creche ela é bem maior do que quando acontece algo e você tem a opção de chamar o convênio que vem com muita rapidez. Com relação aos equipamentos, eu vou falar sobre os específicos, mas você já sabe que vai precisar dos equipamentos convencionais como computadores, telefone, impressora, impressora de cupom fiscal e várias outras coisas. Agora, sobre os equipamentos que você precisa para a creche em si, né, para os alunos, móveis e equipamentos do refeitório, cadeiras e mesas escolares, armários e estantes... Tudo fabricado nas dimensões que atendam o tamanho das crianças. Precisa de TV, aparelho de DVD, higienizador de mamadeiras, esterilizadores e umidificadores de ar, berço, colchões, colchonetes, tela de proteção para as janelas. E com relação às atividades que podem ser desenvolvidas na creche, o pedagogo vai te ajudar. Um grande diferencial é a creche possuir câmeras nas salas e um app que conecte os pais às imagens em tempo real. Isso traria muitos pais desejando deixar os seus filhos na sua empresa. E caso você não tenha creche e deseja montar esse diferencial, eu tenho uma empresa para indicar. É a GZ Soft. Eu vou deixar o site deles no box de informações. Eles são uma empresa de tecnologia e o formato de trabalho deles é maravilhoso. Eles fazem o app da maneira como você deseja e os valores eles são bem interessantes. Então, se você quer estar na frente, você precisa oferecer o que ainda não ofereceram. Pense nisso, viu? E para você que já possui creche ou escolinha, pense nessa possibilidade do app que conecta pais e filhos em tempo real. Gente, chegou a hora que todo mundo estava esperando. Os valores. <risos> Quanto precisa para montar uma creche, hã? Bem, o valor ele não é baixo. Você vai desembolsar uma média aí de R$ 215 mil, reais, que você vai distribuir de acordo com o plano de negócios, porém nunca esquecendo do capital de giro, que precisa ser um valor considerável. E segundo dados do Sebrae, para uma creche com cerca de 50 alunos tendo 15 empregados permanentes e desses 15, 5 educadores fixos, 5 estagiários, 2 administrativos, 2 funcionários para serviços gerais e uma cozinheira, o seu custo ele seria mais ou menos... E gente, nesse caso eu vou falar os valores separados, tá? Salários, comissões e encargos, R$10.380. 10.380. Tributos, impostos, contribuições e taxas, 1.760. Aluguel, taxa de condomínio e segurança, em torno aí de R$ reais. Água, luz, gás, telefone e acesso à internet, uma média de 2.100. Serviço de Limpeza, Higiene, Manutenção e Segurança, R$ 1.970. Assessoria Contábil, em torno de R$ 700. Reais. Alimentação, R$ 8.200. Materiais de Consumo na Área Administrativa, R$ 375. Reais. Propaganda e Publicidade da Empresa, R$ 700. Reais. Honorários de Profissionais Contratados, quase R$ 3.000. Vamos somar agora? Gente, o teu custo por mês vai ser em torno de 33 mil reais. Parece um valor alto, sim. Mas faça as contas de quanto custa deixar o filho o dia todo na escola. E multiplique por 50, que é a quantidade de criança que esse formato comporta. Gente, olha, eu vou ficando por aqui, que o vídeo ele já né, ficou um pouquinho longo. Caso vocês queiram mais informações... Veja aí nos sites da internet ou até mesmo no Ministério da Educação. Eu sei que os vídeos eles são bem completos, mas ainda assim é uma pincelada do negócio. E para se aprofundar mais, não tem outro caminho. Precisa estudar muito sobre o assunto. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo, dê like e me siga no Instagram, @cbempreendedor. Como eu havia dito lá no comecinho do vídeo, eu vou deixar o finalzinho para a gente poder bater um papinho e falar sobre as coisas que eu venho fazendo no canal. Então, primeiro... a um eu não sei se vocês viram, mas eu criei o Apoia-se. É um site onde eu criei uma campanha para quem é, me segue né, nas redes sociais e quem é inscrito no canal e deseja me ajudar com um valor mensal, você pode entrar no Apoia-se que está sempre, sempre no card aqui em cima e você pode me ajudar, mas... Existem recompensas, então é bem interessante. Você pode fazer uma doação mensal. Então veja só, se você me apoia, você tem uma série de benefícios. Entrada num grupo do Facebook, onde tem mais de 40 mil pessoas entrada no grupo apoiadores do clube dos empreendedores onde vai ser um grupo fechado, somente nosso que eu vou estar ali o tempo todo postando artigos referente a diversos tipos de negócios, ajudando vocês com dicas, fazendo algumas lives exclusivas ali somente para quem é meu apoiador ou minha apoiadora então é bem interessante, tá? você vai ter também uma postagem no site do clube que já tem mais de 100 mil visualizações esse montante né que eu me propus ali na meta que é para formação de equipe para eu poder ter uma equipe gravando os meus vídeos e editando né e outra pessoa divulgando e também para compra de equipamento era isso então e outra coisa que eu queria comentar com vocês... É... eu recebi um comentário num vídeo... onde eu falo sobre como montar um bar... e, gente... eu apenas falei assim... os meninos que me assistem vão gostar desse vídeo... eu já recebi alguns comentários... nossa... como você é machista... por que, que você fala dos meninos... mulher não pode montar um bar... ai gente... isso me cansa... sabia... eu tenho mais de 100 vídeos no meu canal... o meu canal... No começo ele era direcionado exclusivamente para o público feminino. Eu nunca recebi nenhum comentário desse de homens se sentindo menosprezados porque eu não falava deles nos vídeos. Gente, vamos parar de mimimi, né? Isso aí não é ser machista. As pessoas querem cada vez mais se aparecer, né? E ficam colocando comentários idiotas como esse na internet. Uma pena, né? Um beijo, até o próximo vídeo. Compartilha essa mensagem, tá bom?